Eu faço parte de uma geração da militância de combate ao racismo no Brasil que começou seu ativismo em plena ditadura militar. O que era a ditadura militar naquele momento? Além da criminalização e da perseguição e morte dos nossos militantes e das organizações do movimento negro, essa ditadura também tentava esconder, esconder a existência do racismo no Brasil sobre um, um discurso da democracia racial entre os, as populações aqui em nosso país. Não existia racismo. Tá? Esses anos todos viemos combatendo esse tipo de concepção, avançamos bastante. E o que nós estamos assistindo nesse momento, onde se tenta é, rememorar ou recordar e dizer que o golpe de 64 não foi uma ditadura, é exatamente negar toda a nossa luta. Por isso dizemos... É, ditadura nunca mais, racismo também não, democracia sim.